Será que nós cultuamos os mortos dentro da Wicca? Qual a importância da ancestralidade para nós wiccanianos? Será mesmo que a nossa ancestralidade nos fornece mais poder, tanto para as nossas magias quanto para o nosso caminho mágico? Nós bruxos nunca andamos sozinhos, isso é uma grande verdade, mas será mesmo que tudo isso que foi dito aqui é real? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre ancestralidade e sobre o poder dos ancestrais na nossa realidade, então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre ancestralidade mágica e sobre o poder das linhagens ancestrais dentro da bruxaria e da Wicca propriamente dito. E eu vou mostrar para vocês, falar sobre as cinco linhagens que nós trabalhamos em nossas ritualísticas wiccanianas. Você conhecendo ou não os seus ancestrais consanguíneos, todos nós temos quatro avós, oito bisavós, 16 tataravós e seus se gente é, avançar aí umas 20 gerações, a gente vai ter um número de 1 milhão 48.476 pessoas que fazem parte da nossa linhagem consanguínea, a qual nós temos alguma ligação, e nesse interim de pessoas que vieram que foram nessa terra a gente vai ter não só o nosso DNA, mas várias situações que fizeram com que a nossa realidade seja o que ela é hoje, então direta ou indiretamente nós dependemos muito da nossa ancestralidade para estarmos aonde estamos hoje morando onde estamos morando com as leis que nós temos, com as melhorias que nós temos, tudo que a gente tem hoje deve vidas Sofrimentos, aprendizados do passado Sendo assim, não só o nosso DNA e a nossa força consanguínea A gente deve também a outras muitas vidas que estiveram aqui desbravando a nossa realidade Então já dá para perceber aí como a ancestralidade, como os antepassados Tem poder sobre a nossa realidade atual Mas antes de eu continuar falando sobre ancestralidade E a gente de vez entrar dentro do assunto e falar sobre o poder dos ancestrais, eu quero te fazer um convite, né? Já deu para perceber que esse canal aqui ó, traz informações super legais para você e para você não perder nada, se inscreve aqui embaixo para que você receba né as notificações, clica no sininho, não perca nada do que rola por aqui e vamos seguir, né? vamos seguir o vídeo. Quando nós falamos de ancestralidade, na maioria das vezes a gente pensa na nossa linhagem consanguínea, né? nas pessoas que trouxeram o nosso DNA e, e a nossa presença aqui na Terra e muitas das vezes a gente pode não ter nem contato com a nossa família com ou então a gente pode ter uma família problemática ou situações é, que não são tão positivas dentro da nossa realidade a gente vai ter pessoas que não conheceram ninguém das suas famílias a gente vai ter pessoas que não gostavam dos seus parentes a gente vai ter pessoas que romperam o seu contato com a sua família e a gente vai Vai ter pessoas que simplesmente amam os seus antepassados. Falam sobre eles. Conhecem histórias das pessoas e pessoas e pessoas que já estiveram aqui contadas e passadas de geração em geração. E é sobre isso. É sobre o que essas pessoas fizeram. E é por isso que nós temos que ter respeito pelas linhagens. Eu posso não gostar de ninguém. Eu posso ter pessoas que foram horríveis dentro da minha linhagem. Eu posso não conhecer a minha linhagem mas posso buscar saber sobre ela, mas dentro desse inteirinho de coisas boas e ruins, de espinhos, de flores, a gente tem que ter respeito para olhar a vivência que está ali, e através deste respeito vem a sabedoria, e essa sabedoria é a busca da nossa evolução perante as histórias, dos nossos antepassados. A gente não precisa necessariamente olhar para os nossos ancestrais e tê-los como professores, ter as ações que eles é, fizeram em vida como algo que vai engrandecer necessariamente se repetirmos aquelas ações. Mas a gente tem que ter um olhar crítico e respeitoso sobre as ações. Se eu tive pessoas que fizeram feitos grandiosos, o que elas fizeram para alcançar esses feitos? Qual era a realidade, os desafios, como ela passou pelos desafios? Se eu tenho pessoas que foram completamente negativas e destrutivas, o que eu posso olhar naquela vivência respeitosamente e não trazer para minha realidade? Todos os pontos positivos e negativos, quando observados dentro da nossa linhagem, a gente consegue engrandecer a nossa realidade certo então a gente tem que olhar é, para a ancestralidade com um olhar de respeito dentro daquela vivência afinal de contas eles estavam fazendo o que eles podiam com o que eles tinham e trazer para nossa vivência pessoal olhar crítico do que pode ou não ser usado dentro daquela vivência para melhorar quem nós somos e a nossa vivência o culto aos ancestrais é um culto de reverência dentro da Wicca, né? Reverência é prostrar-se, abaixar, né? Voltar-se para baixo, olhar para baixo, e em algumas tradições wiccanianas, os ancestrais são invocados de cabeça baixa, com as mãos no chão, em algumas tradições nem os deuses são invocados olhando para baixo, mas os ancestrais sim, porque nós estamos reverenciando o conhecimento vindo das vidas do passado, nós estamos referenciando e agradecendo a existência do passado, porque o passado nos traz até o presente você tá gostando de tudo que tá rolando por aqui? se você tá gostando chegou a hora de você me seguir no instagram arroba Cedric nightingale porque lá eu tenho mais conteúdo sobre magia que complementa tudo que rola aqui no canal então se você tá aprendendo aqui, você vai aprender ainda mais me seguindo, então me segue arroba Cedric nightingale e vem falar comigo por direct nós bruxos nunca estamos sozinhos isso é uma frase que a gente já tá acostumado a ouvir justamente por conta de todas as forças e energias que nos acompanham. E as nossas linhagens mágicas fazem este papel muito bem e de maneira muito importante. E quando eu falo de linhagens eu não estou falando só das linhagens consanguíneas. Eu estou falando de todas as pessoas de todos os artistas e de todos os que já tiveram contato com a formação de quem nós somos enquanto indivíduos e não estão mais aqui. Daquele artista, daquele médico, daquele cientista e de todas aquelas pessoas que te inspiraram ou te ensinaram alguma coisa que compõem quem você é hoje e já estão ou já são falecidos. Ela pode sim ser composta por diversas outras pessoas que estiveram aqui e que a sua ação, a sua vivência tem de alguma maneira ligação com quem você é, com quem eu sou. E isso é importante e muito poderoso dentro da magia. E é por isso que a gente observa e a gente reverencia a ancestralidade. E agora eu vou falar sobre as cinco linhagens ancestrais, para que você possa se conectar com elas. A primeira linhagem é a linhagem da terra, que são os ancestrais da edificação. Estes ancestrais são aquelas pessoas que compõem a terra onde você vive, a sua cidade, o nosso país, e estavam ali ali antes de você, formaram aquele ambiente, construíram os primeiros prédios, abriram o caminho para que você pudesse estar ali, asfaltaram pela primeira vez a cidade, sabe? Edificaram o ambiente aonde você vive, aonde você mora. E... É muito comum nas cidades a gente ter ruas, a gente ter prédios, a gente ter escolas, a gente ter hospitais com nomes de fundadores, porque também é uma maneira de saudar esses fundadores. E é muito interessante a gente também estudar e pensar e observar como foi o desenvolvimento do nosso país, como foi o desenvolvimento da cidade, onde você habita, né? quais foram as dores daquela cidade, houve sofrimento, que tipo, porque conhecendo tudo isso a gente consegue consegue trabalhar com os ancestrais de modo a curar as dores do passado, não repeti-las e a saudar verdadeiramente as forças que compõem a construção da sua cidade de maneira construtiva. E essas forças podem te ajudar e muito. Quando a gente trabalha com os ancestrais da cidade onde a gente mora, a gente pode pedir proteção para nossa casa, a gente pode pedir proteção para o nosso caminho ser seguro. De repente você está andando de madrugada, você pode pedir proteção para os ancestrais daquela cidade, para Guiem, para que eles te protejam, para que eles te mantenham em segurança. Você pode pedir para os ancestrais te auxiliarem em encontrar um terreno, uma casa nova, algum lugar para que você possa morar, que se encaixe com quem você é, que seja positivo para você. Tem várias coisas legais que você pode trabalhar com os ancestrais que edificaram a sua cidade onde você mora. A próxima linhagem ancestral é a linhagem do ar, que são os ancestrais da orientação. Estes ancestrais são compostos por todos os artistas, escritores, por todas as pessoas que trazem a comunicação para a sua realidade. Sabe quando você é pequeno, você assiste um desenho e ele é o desenho da sua infância? Ele foi desenhado por alguém escrito por alguém, desenvolvido por vários alguém, e esses alguém podem ter falecido. E essas pessoas se tornam ancestrais da orientação porque, de alguma maneira, aquele desenho fez parte de quem você é. Ou aquele livro, ou aquele filme, ou aquela atriz, aquele ator, aquele apresentador ou apresentadora de TV. Todas essas pessoas que, de alguma maneira, trouxeram criatividade, comunicação e abrilhantaram a sua imaginação, são ancestrais da orientação. E em contato com esses ancestrais a gente pode melhorar quem nós somos, a gente pode sair daquela zona de conforto criativa, a gente pode sair daquele branco que dá quando você precisa criar, a gente pode desenvolver várias coisas na gente, como melhorar a nossa comunicação, como expandir a nossa é, visão sabe, pro mundo e é muito legal, Para mim enquanto artista, enquanto designer trabalhar com os ancestrais da orientação me facilita tanta coisa é até uma coisa meio emotiva porque através deles eu aprendo e melhoro e construo são ancestrais que sempre estão do meu lado me ajudando e me incentivando a trazer coisas bonitas e, e significativas para vocês aí do outro lado então vale muito a pena trabalhar com ancestralidade de diferentes maneiras. Eu vou te fazer um convite agora. Pra quê? Pra você se tornar Parte dos meus roxinois e o que, que é isso? Agora você pode ser um membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, aonde eu vou conseguir ó, identificar você nas lives que a gente faz toda semana aqui no canal, respondendo perguntas com convidados. Eu consigo te observar, ver seu comentário e responder você muito mais rápido do que o dos outros. Você também pode participar do nosso grupo secreto, a Revoada dos roxinóis aonde a gente a gente fala sobre magia, a gente faz rituais mensais e a gente tem uma troca de experiência muito bonita. Então aqui embaixo do lado do inscreva você tem um botãozinho seja membro para você poder escolher a categoria que melhor cabe aí no seu coração e se você não conseguir achar, porque às vezes no celular é meio difícil tem um link na descrição do vídeo, é só clicar no link e vai facilitar a sua vida, certo? Então vem fazer parte da nossa revoada. A próxima linhagem é a linhagem do fogo, que são os ancestrais do alento e esses ancestrais são todas aquelas pessoas que estiveram em contato com você e não fazem parte da sua família consanguínea são seus vizinhos as suas babás aquele amigo ou amiga já falecido aquela pessoa que você amou demais e esteve na sua vida e esteve presente na sua vida um parte do seu crescimento enquanto indivíduo às vezes até ensinando e cuidando de você mas não era da sua família consanguínea aquela pessoa que a gente adota para ser parte da gente a família que a Gente escolhe sabe que a vida nos traz todos esses são os ancestrais do alento e eles têm uma importância direta com você aí do outro lado e todos eles podem te guiar principalmente naqueles momentos onde a gente tá perdido e a gente não, não sabe pra onde ir, aqueles amigos que já são falecidos e aquelas pessoas que sempre estiveram do seu lado nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres são e podem ser contactados e podem estar do seu lado como aliados espirituais te guiando, te protegendo e trazendo todo aquele carinho e conforto que eles já trouxeram em vida, então estes são os ancestrais do alento, e é muito bonito estar tá na posição do elemento fogo, que faz parte da nossa alma porque é exatamente isso, são aquelas pessoas que a gente acolhe com o nosso espírito a próxima linhagem ancestral é a linhagem da água, que são os nossos ancestrais do sangue. E os ancestrais do sangue são os nossos ancestrais consanguíneos, é, avós, paternos, maternos e todas as pessoas que têm relação com a sua consanguinidade. Você os conhecendo ou não conhecendo, você gostando deles ou não gostando deles, certo? Todos os ancestrais que têm relação com o seu sangue, com o seu DNA, são seus ancestrais da água, os seus ancestrais de sangue e eles podem te fornecer conhecimento mágico, eles podem te fornecer energia espiritual eles podem te fornecer desenvolvimento físico desenvolvimento psicológico desenvolvimento enquanto ser humano certo? esses ancestrais são os ancestrais mais conhecidos dentro da bruxaria algumas pessoas também não têm é, uma ligação necessariamente com eles por não gostarem ou por não, não os conhecerem mas são os ancestrais mais falados dentro da bruxaria em si, então com esses ancestrais a gente pode trabalhar nossa espiritualidade observar de perto a nossa família as dores, as doenças, as situações que se repetem uh, existem situações que a gente fala que são, são chamadas maldições familiares né, que acontecem durante gerações a gente pode observar e através desses ancestrais trabalhar a quebra dessas maldições, desses ciclos negativos, certo? então os ancestrais de sangue eles trazem essa importância de transformação a partir da observação das vivências, para que você possa melhorar e se tornar a sua melhor versão. E a última linhagem, mas não menos importante, é a linhagem do espírito, né? A nossa linhagem da magia. Todos aqueles magos, bruxos, ocultistas, estudiosos da espiritualidade que vieram antes de nós, que desbravaram este caminho espiritual, que nos trouxeram seu conhecimento, as suas indagações, as suas técnicas para que a gente possa estar onde nós estamos hoje. Dentro da a mesmo, a gente vai ter como os ancestrais da magia Gerald Gardner, Doreen Valiente, Scott Cunningham, a gente vai ter também o Raven Grimace e todos aqueles que escreveram, que estiveram, que pertenceram e trouxeram a Wicca como ela é hoje ou ajudaram a transformar a Wicca para o que nós temos como Wicca hoje, certo? Então, dentro desta linhagem, a linhagem do espírito, a linhagem dos ancestrais da magia, nós temos todos aqueles que vieram antes de nós e que nos trouxeram o seu conhecimento conhecimento e aprendizado e através deles a gente pode trazer mais informação, a gente pode canalizar coisas incríveis que vão facilitar o nosso cotidiano, que vão auxiliar a nossa transformação e o nosso caminho mágico. A importância mágica e espiritual do trabalho com os ancestrais não é só criar conexão energética e espiritual para que a gente possa não só trabalhar com a nossa energia em essência mas trabalhar com uma corrente energética e espiritual com todas as forças que que vieram antes de nós, com todos os parentes, com todos os ancestrais que vieram antes de nós, fortalecendo a nossa magia, a nossa espiritualidade, com uma cadeia infinita de potência mágica, certo? Mas não é só isso. O trabalho mágico com os ancestrais, com a ancestralidade, fala também sobre melhorar quem a gente é para ter uma vida mais saudável, né? Para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, sendo realizados, né? Observando os erros, as dores, as cicatrizes do passado e não as abrindo de novo, não as cometendo, recometendo, certo? E observando também as coisas positivas do passado para que a gente possa através delas melhorar e fazer com que a nossa vida se engrandeça e esteja melhor e mais evoluída. Então, o trabalho com os ancestrais é muito importante tanto para nossa espiritualidade, num fortalecimento, tanto quanto para nós nós enquanto indivíduos e esse vídeo é feito com muito carinho não só para passar informações para você mas também como uma maneira minha de honrar todos os meus ancestrais de todas as linhagens falando sobre eles lembrando da existência deles e de que eu sou parte de tudo que eles já foram sendo meus ancestrais de sangue ou não é isso, meus amores. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior carinho do mundo em te responder, certo? Não se esquece, se inscreve se você não é inscrito, clica no sininho para receber mais notificações. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.